Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCad Circuits Hoje na aula 13 nós vamos falar sobre servomotores Então, o que são servomotores? Essa pecinha aqui, ó, que você pode controlar a posição do seu eixo Variando de 0 até 180 graus Ela é bastante utilizada para você... É, controlar peças para você mover algumas coisas né? modelismo também utiliza bastante Então, deixa eu mostrar para vocês um servomotor aqui Que eu trouxe né? Então, servomotor é uma pecinha como essa né? Tem aqui o cabinho com três conectores E esse pequeno motor Ele tem um sistema aqui que permite você controlar a posição desse eixo Então eu trouxe aqui um outro servo motor que tem já acoplado ao eixo, um suportezinho aqui de plástico, e com esse suporte aqui você vai poder controlar a posição de alguma coisa, né? De 0 até 180 graus. Tá vendo aqui. Então, através do Arduino, através de um comando que eu mando aqui para o meu servo motor, eu vou conseguir colocar esse Eixo na posição que eu queira, variando de 0 a 180. Ok? Então, voltando aqui para o nosso circuito, deixa eu mostrar o código que faz essa variação. Vamos um. Zoom. Então, esse código tem algumas coisas conhecidas e algumas coisas novas. Por exemplo, a variável leitura, que a gente usa para ler o valor analógico né, do potenciômetro, já estava aqui. Mas tem algumas coisas novas, por exemplo, essa variável int, posição em graus Que é a variável que eu vou utilizar para controlar a posição do meu servomotor E eu tenho também aqui uma função, né, um, uma diretiva Que é cerquilha include servo.h Que informa ao compilador do Arduino né, Que eu vou utilizar a biblioteca de servomotores A biblioteca é um conjunto de funções que controla servomotores então aqui eu declaro uma variável chamada aqui no caso meu servo motor do tipo servo né? e aqui no setup eu tenho que inicializar essa variável. Eu inicializo o monitor serial, a gente já tinha visto, inicializo a porta A0 para a leitura analógica né? e eu inicializo a minha variável meu servo motor ligando ela através do comando ATAT, na né? função ATAT, a porta 6. Observem que é o servomotor ele é controlado através de um sinal de PWM então a porta que eu tenho que escolher é uma porta que tem a capacidade de girar sinal PWM lembra aqui ó 3, a 5, a 6, a 9, a 10 e a 11 são portas que têm saída com capacidade de girar sinal PWM lembra que tem o tiozinho do lado do número aqui ok então voltando aqui para o código vamos olhar agora a minha função loop tá? Então eu faço a leitura analógica né, através do analog read da porta zero, na variável leitura, varia de 0 a 1023. Escrevo isso aqui na, no monitor serial. Faço o cálculo da tensão equivalente né, de 0 a 5 volts, naquela faixa lá do 0 a 1023. Eu converto de 0 a 1023 para 0 a 5. E aqui tem uma novidade: eu converto, mas numa outra faixa. Eu converto para a faixa de 0 a 180 graus. Então divido por 1023, multiplico por 180 E eu tenho aqui então Através da variação do meu potenciômetro Eu vou controlar a posição do meu servomotor Eu escrevo o resultado desse cálculo aqui No monitor serial né? E através da função write Eu escrevo também na, No sistema de controle do servomotor Eu digo qual o ângulo que eu quero Que o servomotor se posicione E dou de um delay aqui e repito Então vamos ver isso aqui Funcionando agora, vou executar aqui a simulação e ligar o monitor serial. Então, no começo, o potenciômetro aqui próximo do zero, está né? lendo 0 volts, né? 9 milivolts e o meu servomotor está na posição zero, tá vendo aqui, ó? saída de posição, zero é o ângulo. Se eu for variando aqui o meu potenciômetro, vou variar lá para metade do curso, o que vai acontecer? A saída aqui do meu de posição, né? A saída de posição vai para 89, que é um valor né, próximo aos 90 graus. Entendeu? eu quero que o meu, potencio, né, o meu servomotor fique na metade do curso aqui. Agora para o outro lado, vou fazer o meu potenciômetro né, ir para os 5 volts e aqui o meu servomotor para os 180 graus, como dá para ver aqui embaixo. Ok, pessoal? Então variando aqui o meu potenciômetro, eu estou variando a posição do meu servomotor fazendo isso aqui com o potenciômetro, só para ficar bem interativo né? mas eu posso fazer um programa que faça qualquer coisa aqui com o meu servomotor dentro dessa faixa do zero até os 180 graus que é a capacidade que o servomotor tem de controlar a sua posição ok, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje na próxima aula falaremos sobre displays LCD, cristal líquido. Obrigado pela atenção. Até a próxima.